Mano, minha, já cai, o mano, não, não, não. Esse foi o Cicinho. Cicinho, Cicinho. É, Cicinho, nossa, ele é um elefante em cima Pô, da árvore. Vocês têm que trazer, já, esse já é outro, velho. Você não faz ideia. você foi lá. Eu fui, ele é maravilhoso, cara. Faz Eles ele são... contar a história do, da roupa da loja do Becker <risos> lá em Madrid. É... 25. Do caralho. É do caralho. Velho. Melhor, melhor é, cronista esportiva não ser você. Obviamente. um cara que você gosta e jogador ou... Não, não interessa. O cara que analisa o de futebol, no entretenimento e tal. Cara, eu adoro o Casão, velho. Casa Grande. É que hoje em dia as pessoas misturam tudo, cara. Sabe? Não, porque tudo bem. Eu, por vai, exemplo, não. o Casão é meu amigo de longa data. Uhum. E foi meu ídolo no Corinthians, Casão Imagina, e só... imagina. Cara, aniversário dele, postei uma foto. Pô, cara, o que Xingaram eu apaguei? Ah, mas eu apaguei, sabe? Eu apaguei. Por você apaga? Hã? Não pode apagar. Ah, eu apago porque não, não, não, Ofende, as pessoas né? não têm o direito de ofender... Certas coisas, fala assim: Ó, não gosto do cara, eu não apago. Uma bloqueio, ou um mas bloqueio o Mas eu não gosto do cara, eu não comento ah, nada. Ah, não pode, pô, sabe? Não, você apaga o comentário, deixa ela tomar homenagem, pô. Não, isso eu faço. Aí você isso eu faço. Agora, pô, pô, aí vai puxar a política aí. Ah, mas nego junta tudo. Né? É, não tem nada a ver com isso, cara. Tem sabe? junta tudo, ó. Eu não posso gostar de um cara ou não gostar do cara, porque o cara vota eu em A, ou B. Acho, eu também acho. Entendeu? Não é porque eu não voto no A, que eu, eu vou não gostar acho. do cara que votar no B, eu, Carioca, Carioca é Lula, eu gosto dele. Ah, é. Tá louco, mas o Carioca. O Carioca é radical, né? É nada, é nada. Eu cheguei aqui no carro. É a melhor piada é do bolão vi... Cheguei aqui, eu vi o carro do Carioca lá, cheio de estrela no vidro. Foi, caralho, Botafogo, Botafogo é, é, é o bota bota time da estrela. Botafogo. Vem cá. <risos> o único tetra carioca. Olha só que puta, Tito. É. Viu que ele Mas, gosta de estadual? Maravilhoso, é. Vem cá. Quem ganha a Copa do Mundo do Catar, Chute, vai. Pitoniza. França. De novo, Bi. Tri, né? Tri mundial. França. É, tá foda, né? Puta que eu pariu. Benzema. É, foda. É, Mbappé. Esses caras lá. Não, e aquele outro cabelinho lá, como é que é o nome? Jogava uma Atlético de Madrid lá, bom pra caralho. O Lourinho, tá lá. É, o meu filho que gosta dele. rapaz. Ah, é eu... o. Juca. Não, o Lourinho lá. <risos> pô, o Lourinho, me ajuda aí. Oh. Não, que Paulo Nunes. Paulo cara. Nunes. Nunes. Isso é bom de trazer aqui também, mano. O chat me ajuda, o chat me ajuda. Ah, aí é o, Paulo Nunes. O chat sempre caralho. me ajuda. O Griezmann. O Griezmann. <risos> Não precisa de chat aqui não, é aqui. Oh, Caralho, <risos> tirou sim, onda. Então, eu é acho ultima... Hoje quem que é não, quem o melhor? que é o né? Pogba, na tua... Não, na tua opinião, quem que é o craque mundial hoje em dia? Ah cara, puta foda, o que o é Benzema difícil. tá fazendo é brincadeira, é. né cara? É surreal, velho. Talvez não seja o termo craque, né? Uhum. Mas ele muda a partida, cara. Impressionante. Ele, toda hora, cara. E a moral o cara tem... Qual que foi o jogo? O outro, o primeiro jogo, acho que foi do Manchester City. Ele foi bater um pênalti numa semifinal de numa Champions League de cavadinha, de cavadinha cara. Mas o Louco abriu fez Tinha... isso também contra Não. o goleiro Bruno. Contra o Olaria. Contra A diferença foi... O Não, Louco a abriu. Copa. Não, o Louco fez em Copa. O louco fala, fez... o Louco abriu é do caralho. Eu sei. Pô. Adoro ele. É. O Louco fez na Copa. O Louco abriu. Não, ele meteu na Coleu Copa. O Bruno. Não, ele foi... Você sabia que foi o último gol do goleiro Bruno? O... Ele Pô, é... a cavadinha do louco. Ei, Boletar, ele é o louco... Ab... Ele, é... ele é o louco abreu. Sou o louco hebreu. Você é o louco hebreu. Você teria Exatamente. coragem de entrevistar o goleiro Bruno hoje? Eu entrevisto quem quiser. Você entrevistaria o goleiro Bruno hoje? Fácil. Pô, faz essa matéria. As pessoas... As pessoas... Pô, cara, eu entrevistei o Robinho. Depois da treta na Itália. É impressionante a cabeça das pessoas, cara. Você entrevistar uma pessoa... Que está envolvido em algum problema, não significa que você. Que você compactua. Que eu Lógico, lógico. Agora, não. você tem todo o direito, a gente tem todo o cara tem todo o direito de falar. Você pode não concordar com nada. Lógico. Eu não tô. E outra, mas me deu uma dor de cabeça, cara. É, entrevista. porque o cara falava, ah, você tá dando é voz. Mesmo. Pô, Robinho, caralho, o, Robin, o caralho. Cara é Deu público, muita né? dor de cabeça. Muita dor de cabeça é. pra mim. Muita. E muito. o goleiro Bruno, você acha que dá também ou não? Daria. Dá, deve, deve dar. É. Deixa eu te falar, cara. Você vê o Cabrini, que é um gênio. Para mim, o Cab... Olha as, as entrevistas que o Cabrini faz. É. Porra, cara. É... Isso é entrevista, cara. É. É Isso que é que entrevista. Que você falou eu que a não entendi. Lógico, você, pode, você é pode. a galera fala, ah, você tá dando. <risos>